Oi, nós temos um ângulo inesperado aqui hoje? Pois é. É que meu telefone tá carregando aqui nessa tomada que tem aqui do cantinho da parede e eu tinha que gravar esse vídeo, então eu pensei, como é mais uma conversa, vamos gravar aqui mesmo no cantinho, né? Não vou levar pro outro lado, não vou armar tripé nem nada assim. Então hoje eu quis trazer um tema aqui pra vocês que... Eu vejo que é bastante comentado aqui no meu canal, principalmente naquele vídeo de Crybaby. e nos vídeos de Electra Hort também, né, muitos de vocês vêm comentando sobre as semelhanças que existem entre a Melanie Martinez e a Marina and the Diamonds e o trabalho das duas, né, entre Crybaby e Electra Hort. E eu vejo muitos de vocês comentando que a mãe da Crybaby é Electra Hort, esse tipo de coisa. E aí aconteceu de um inscrito aqui do canal, me desculpa, eu não me lembro o teu nome nesse momento, mas eu vou deixar escrito aqui, eu vou copiar o teu comentário e colar aqui na tela, me pediu pra falar exatamente sobre isso, se a Melanie teria de alguma maneira copiado a Marina. Que é um tema que tem bastante na internet também, será que a Melanie Martinez copiou a Marina and the Diamonds? Gente, sinceramente, eu acho que não existe cópia nesse caso, mas inspiração. Né? Existe uma diferença, uma grande diferença, na verdade, entre cópia e inspiração. Mas eu não acredito que no caso de Cry Baby e Electra Heart tenha havido cópia. Como todo mundo na internet sabe, a Melanie Martinez gosta da Marina, ela é a fã da Marina. Tanto que se você entrar no canal dela, no canal oficial da Melanie Martinez aqui no YouTube, tu vai encontrar um cover de Star Roll que ela fez lá em que, 2012, 2011, por aí. Então, temos uma prova de que Melanie Martinez curte Mariana da Diamonds e que escutou Electra Heart e gostou, né, tanto a ponto de fazer um cover e colocar no YouTube. Então, primeiro, a gente já sabe que a Melanie gosta da Marina e que ela escutou Electra Heart. Ótimo! Então, quando a gente tem o contato com um álbum conceitual, eu acho que é muito mais fácil a gente ter inspiração para fazer um álbum conceitual. Um exemplo que eu tenho pra dar pra vocês... Eu não sei se vocês conhecem o Todrick Hall. Ele faz vários vídeos aqui no, no YouTube também. E ele recentemente lançou um álbum próprio chamado Straight Out of Us. Straight Out of Us. Que é... Tipo, saindo direto de Oz. Em que ele misturou a história da Dorothy, do Mágico de Oz, né, com temas mais atuais. Então, tipo, tem várias músicas. E ele fez um álbum visual. Ele é um álbum conceitual e visual. É um álbum muito bom por falar nisso. E o álbum dele saiu em seguida que o Lemonade, da Beyoncé, saiu também. E aí? A gente teve cópia? Não, a gente teve inspiração. Porque o Todrick é muito fã da Beyoncé. E... Os temas que estão presentes no álbum dele são muito parecidos com os temas que estão presentes no álbum dela. Principalmente pelo background que os dois têm, né? Os dois são artistas negros e moram nos Estados Unidos, então eles estão inseridos como negros dentro da cultura americana, norte-americana. E então existe essa identificação entre as duas obras. O que quer dizer que um copiou o outro? Que o Todrick copiou a Beyoncé? Não. Mas que ela deve ter servido de inspiração? Deve ter servido de inspiração. E isso não torna o álbum dele, a obra dele, menor por conta de uma inspiração. A mesma coisa, eu acredito que tenha acontecido com Crybaby e Electra Heart. A Melanie ouviu Electra Hort, porque a gente já sabe que ela ouviu, já falamos sobre isso. Gostou da ideia. E aí agora, enquanto ela estava escrevendo o álbum dela, ela teve ideia de fazer alguma coisa... Uh, não inspirada e nem que lembrasse... Uh, com aquela leve inspiração atrás, mas... Não um álbum que lembrasse Electra Hort, mas que trouxesse outros questionamentos sociais e etc, usando de uma arma parecida que era o álbum conceitual e visual de certa forma porque quando a gente fala de Electra Horse, a gente tem todo o álbum, né? E ele não é um álbum visual, mas ele tem toda uma série de vídeos que a gente ainda vai falar aqui. Desculpa eu não ter falado ainda pra vocês sobre a série de vídeos de Electra Horse, mas é que a coisa anda meio tensa. Mas existe essa história contada visualmente também. É uma história um pouco diferente, mas ela é contada visualmente. Então, a Melanie tá usando dos mesmos recursos para contar a história da Crybaby, que também tem temas um pouco parecidos com o que é contado em Electra Heart. Mas isso não faz de Crybaby uma cópia de Electra Heart, porque na verdade são álbuns que contam histórias diferentes usando a mesma plataforma, as mesmas ferramentas e um mesmo background social, eu acho, porque Electra Heart fala muito da questão da mulher, papel da mulher, e dos estereótipos e arquétipos que a mulher tem na sociedade. E enquanto isso, Crybaby não fala muito sobre papel social, não fala muito sobre isso, eu acho que ele é mais uma jornada mesmo. A gente tem a jornada da Electra Heart né, em todo o álbum, mas eu acho que é muito mais elas uh, explorando a história dela através desses arquétipos do que realmente contando o que aconteceu com ela. É, a gente tem que realmente interpretar o álbum Electra Heart. A gente escuta as músicas e lê a letra e a gente tem que imaginar uma história, imaginar uma linha para aquela história. Mas quando a gente passa para Cry Baby, a coisa é muito mais linear, porque a gente tem músicas que são não mais fáceis de interpretar, mas que são mais claras de a gente interpretar, né? Então, eu acho que são histórias que são contadas de maneiras diferentes. E as pessoas gostam de fazer essas comparações porque são álbuns que... Digamos que eles estão inseridos no mesmo gênero musical, que é tipo indie pop, pop indie ali. Então existe cópia? Não, eu não acho que existe cópia. Melanie não copiou Marina, nem nos temas do álbum dela, nem na maneira como ela fez o álbum dela. Porque um álbum conceitual é uma coisa que tá aí desde sempre, tá desde Pink Floyd, antes do Pink Floyd já tem álbum conceitual. Todo mundo pode fazer um álbum conceitual e todo mundo pode fazer álbum visual, esse tipo de coisa, porque é uma ferramenta que tá aí para ser usada, né? O que eu diria que é uma similaridade de background porque elas usam a mesma sociedade, digamos assim, para contar a história. E eu acho que nem visu... tá, visualmente lembra um pouco, porque Electra Heart tem aquela coisa da estética dos anos 50, e Cry Baby também tem a estética dos anos 50, porém é muito mais infantilizado e muito mais fantasioso do que Electra Heart. A estética toda de Cry Baby tem aquela sensação de peça de teatro, né? mas ainda assim tem aquela estética de fundo dos anos 50. E o que vocês comentam também de a mãe da Crybaby ser Electra Hort. Não, eu não acho que faz sentido. Eu acho que não existem situações em que poderia se encaixar na história da Crybaby, sabe? Ou que a Melanie tenha inspirado a mãe da Crybaby na Electra Heart. Estaria tirando todo o brilho que a personagem da Electra Heart tem, que é justamente de ultrapassar essas barreiras e conseguir vencer na vida. E a mãe da Crybaby não venceu na vida, então... Não acho que faz sentido, não. Então é isso pra esse vídeo de ângulo estranho, em que a gente só explanou coisas. Uh, se vocês concordam ou discordam comigo, deixem comentários aí embaixo. E se curtiram o vídeo, curtam. Compartilhem com os amigos se curtiram mais ainda. E se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. A gente se vê numa próxima com resenha, prometo. Tchau!